Rapaz, Cadê a roça? <risos> Satisfação rapaziada, seja bem vindo ao vídeo. Vem aqui no começo do vídeo pedir pra você um favor, um grande favor. Infelizmente o YouTube não está entregando meus vídeos corretamente. Então eu vim aqui pedir sua ajuda. Se você puder compartilhar, mandar esse vídeo em algum grupo. Até mesmo postar no status ou no stories do Instagram. Todos que me marcarem no Instagram, eu irei estar mandando um salve especial no próximo vídeo. Então eu conto com a sua ajuda nisso. Então é isso, acompanhe o vídeo. Já vai? Beleza, vai então. Essas pedras, dá para aproveitar. Uhum. Já vou puxar o cover aqui atrás dela, ó. É, fica aí que eu vou virar. Não, não tem não, já, já avança, viado. Vai avançando pra eu poder correr lá pra parede. cidade de tudo de copo. Tá tomando muito dano? Mais ou menos. Vai, pode ir. Tomei cerveja aqui. Vai, vai, vem, vem, vem. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Vem, vem Boa, boa, boa. calma, tá calma. Calma, tô pelo canto. Tô te acompanhando na frente. Quebrei, quebrei. Não, boa, boa. Ih, se tá, tá, tá, tá, um tá Tá Tem um cavoutinho aqui. Boa <risos> dia, Tem um cara aí? Acabou, já ah, não, Cadê Cadê? Tem que, que pegar a bala aqui, né, mano? Ela tá com... Eu tô com um rock aqui. só vendo aqui. Fechou. Eu vou deixar aqui é pra tu fazer o vídeo. Ou o cara tem um managal, ó. E sanguinho e uma cerveja. Tá na Criopode? Tá. Só que ela é level 4, mas tem nada. Tem C4 aí. Ah. Tu peguei Rocket. Deixa eu ver. Não, o cara tem C4 aí, ó. Hum, que... que beleza, hein? Esse aqui tá interessante. Vou até equipar a armadura dele aqui que eu tô fodido. <risos> bora começar a roquetagem? A Vai. Vamos ver. Ó, oh, é a celinha de Estego. Boa. Não sei como peguei a célula polímero nossa muita aqui ia ter muita munição lá viado olha o tanto de, de pólvora eletrônica, ah, de Deixa eu ir por outro. Ó, um elemento pasta de cimento eu vou pegar aqui também vou eu acho que eu vou trazer Vamos um se... para já aguardando. Oh. caralho, caralho. <risos> vou trazer o dinheiro para cá papel. Cá. O esteguzinho tancou que foi uma beleza. E quantos, quantos caras de vida que ele tá ainda? Hum, ele foi só... nem a metade. mas Pô, Chegou quase a metade. Deu pra tancar bom Deu bom. Deu e Achei um... um mag... Managma. Que? que porra de bicho que é esse aqui? Managar. É, Managar. Dentro da geladeira? Eu vi. Vou começar Fechou. começar a arroquetar os cofres já então. Quer ah, ver, que ó, que vou que jogar esse C4, cadê? A gente tem algum... Porque o cara só tinha C4, né, velho? Não tinha parado. Ah, não, tá, tá. Ah, Agora não isso... é? Aham. Agora sim. de proteção, 8. É... Aí é de proteção, cara. Uhum. De proteção, mais de Ele tá de proteção? Tá. Ixi, vai gastar coisa demais. Só no um redzinho, a gente acha tá que dá no um redzinho, hein? deu ponta ah, a jogar vamos agarrar essa missão de mais mano. vai que não decai se não fio vai é aqui não decai, não. Ah. É que não, decai não não é que tem que é, ali. Ah, é, mesmo, hein? é. Você quer muito cofre é que faz faz faz senão. faz faz faz faz faz faz não, pode quebrar a boca, calma. Aí, ó, é quebrou. Vamos ver. Quebrou um os dois, Hum. Tem uns Dino. Oh. Hum. O oh, composto muito bom. Um Aí, aí ó, é o detonador agora é bom. Caraca, gostei. Ó, oh, mais 20. Sabe? Isso aqui tá interessante espadinha, pano, outro Magna, managrimar que? sei lá como é que fala essa porra fechou e esse aqui é o que? Ah, tá. 150 mega vai levar os mega mas já tem também alguns lá né 60, eu já, deixa eu já jogar SC-4 isso aqui. O Siriano não entendeu nada que eu vou dizer. Olá, Siriana! Você vai continuar na live? Quem ainda não descende? Nossa, vou ter que voltar a live. <risos> só hoje é tristeza, tristeza ter perdido a live. Vamos, <risos> rapaziada, a parte mais legal e interessante foi essa aqui. Ó. <risos> vamos, vamos bora estourar. <risos> Nossa, tá Cadê? dando muito pouco dano. Tem rocket contigo aí? Rocket? Ou bala? Rocket tem, tem, tem aqui, ó. Ó, é ó. Achei que ia dar um puta dano lá. Não dá não, tá arrasando aí. Ah, nem... 30 foda. Gastar tudo aqui então, vou colocar 30. Colocar tudo aqui não. É Legal. Opa. Pois agora vamos tomar uma troca do ativo, Marco. Ao passo a bandeira, pra nós que vai ser E aí, esse negócio de proteção é menos 18. Mas o que restante é de proteção que eu não entendi ainda? A garota é, é de proteção ainda, é, na área estrutura. Acho que é quem é que começa agora. Aí, foi. ai, ah. Ah, tomei uma cerveja ainda, sem querer. <risos> <risos> ok. Ó, me dá. Me dá. Agora dá pra não né, quebrar uma fileira boa ali, agora. Tristeza por ter que é? pedir lá, Ótimo, pela minha coordenadora. Mano, minha velho de carro, de pra escolher quando a é gente porque tá chovendo frio. <risos> Cheio de mordomia fica fácil, né, velho? <risos> eu, quando tava na escola também, eu fico quando chovia. Não ia, não. Pode ter certeza que eu não ia, ia. Eu Tô vendo bolsinha nenhuma ali, hein, velho. Escolta é tudo vazio, ó. Peraí, peraí. Não atira, não. E tudo vazio, viado. Sabe -se. Celo de aranha, e de quê? Vai o sol. Por que, que esses 30 estão tá vazios? Tô... desconfiado, hein? A gente vai ter que domar uma, uma artropreola aqui no meio do raio. Mentira, tem bastante pólvora, não tem? Ali. Mano, eu vou até pegar esse aqui, ba essas pegar um pouco desse metal vamos pesar mesmo pegar esse aqui tudo é couro é um... cristal também precisa né fazer mais bala Eu não deu nada de tipo, <risos> Sem querer eu tirar a fé de mim. <risos> tô apertando o controle, que vai tirar a somzinha. Ó, foi legal que abri. Esse malaguimara aqui é o que mesmo? Vamos ver, bolsinha. Não tem bolsinha. 3 cofres, ban. Ó, ah, quebrão. Você um... tá vendo bolsinha? Uhum. Ah, vamos. ver. É, nada. É, fomos tapiados. vamos. É, ó, 500 munições nenhuma, É, mas nem eu consegui secar isso aqui, não, mano. E ia ver aqui, não. Isso tem que sofrer é. pra caralho, coitado. Ainda é bem que nós conseguimos o composto, né? É, Esse no raidzinho foi bom, pô. Foi? Esse no raidzinho foi bom pra nós, é.